Vire o pé e encaixe o pistão na base. Coloque então a capa de acabamento. Posicione a ferragem embaixo do assento da cadeira. A alavanca de regulagem deve estar voltada para o lado direito da cadeira e então parafuse. Encaixe o pé à ferragem do assento. E pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.